Então, pessoal, nesse momento aí, esse camarada de camisa amarela, ele já, já tá discutindo ali com o fiscal, e o fiscal tá falando para ele colocar a máscara, e ele não tá querendo colocar, tá querendo entrar na marra. Aí a gente começa discutindo ali, ele insiste, fala que vai entrar, assim mesmo, e pronto. Aí ele insiste em entrar. Sozinho ali, ele já dá um soco na cara do rapaz que foi tentar barrerar ele para não deixar ele entrar e ele insiste e vai para o mercado e entra assim mesmo. Aí nesse momento, o segurança já tá esperando ele ali. Ele já dá dois socos na cara do, do segurança ali e começa a ter uma luta corporal. E nesse momento, a mulher é ferida, nesse momento, aí ela já foi ferida ali naquele momento. Ela sai correndo, ferida, e ele. Foge também do local. Aí... Nesse momento agora vai, vai virar a câmera e já vai mostrar a parte lá de da frente, né? Aí vocês vão ver aí que a, que a senhora que foi ferida lá, né? No momento da, da briga lá, que a gente estava tendo. Ela vai sair também. Correndo, né? Ferida. E ele vai sair por de trás dela. Vai passar essa moça aí. Correndo e agora, nesse momento, ele sai junto com ela ali pelas costas e foge do local, sem prestar nenhum socorro à vida.